Como é que é malta de laço? Vamos lá para mais um Naberra, e mais uma vez uma fuga à autoridade captada em vídeo live. Mas agora é sempre isto. Hein? É sempre isto. É sempre... Todos os naberras que eu faço é porque alguém fugiu à autoridade. Hein? E está sempre uma televisão a filmar. Da outra vez foi a CNTV, agora foi a TV pá, digam lá nos comentários, o que é que se passa convosco, hein? é saudades dos track 10 é saudades do mundo da picaria, Bem, o que é que se passa? <risos> Bem, malta, antes de irmos aqui para o Naberra desta, desta semana, ou deste mês, não sei, este tema é um tema que eu faço conforme aparece assim acontecimentos, uh, quero-vos responder em vídeo uma coisa, a malta pergunta que é que eu não faço o recorte do ecrã e não coloco na edição conforme vou falando e não sei o quê, malta, porque está apertado em termos de strikes. E o único strike que eu levei até hoje foi precisamente por fazer uma coisa dessas: recortar o ecrã e meter assim e pimba, toma lá um strike por direitos de autor. Houve malta que ainda punha uns folhitos à volta do quadrado que disfarçava, o YouTube deixou passar isso durante uns tempos, agora pumba, até isso caça. E é muito aleatório. Tens canais a fazer isso e não se passa nada. E tens canais que mal fazem, foi o meu caso, falou pimba, e então não vou arriscar. E digamos que assim assim até parece que a gente estamos aqui... Vocês estão mesmo aqui à minha frente e eu estou aqui... A gente parece que estamos a conversar os dois, não é? É ou não é? Então vamos lá. Para começar, este sorgente estava a mandar parar este carro. Tudo indica que seja uma A4, segundo a notícia, e parece carrinha. O, o, o rapaz, o cidadão, fez que -se sem senhora eu vou parar e tal, mas assim que... O caminhão saiu da frente, na frente! Olhem só, foi logo gás! Oh, que está o gente aí para lá, esta é a imagem de longe e gás! Olha! Eu até fiz aqui a minha pausa aqui na minha conversa porque outra vez estão a ouvir! Oi, são! Outra vez? Eu depois vou deixar o, vídeo na, o link do vídeo na descrição, o original. Mas se vocês ouvirem bem, nesta passagem de caixa, isto parece mesmo aquela típica... Não sei se dá para ouvir assim com, com o microfone. Parece mesmo aquela típica passagem de caixa de DSG. Que... Parece mesmo. Ou seja, se isto era uma carrinha, pelo barulho a gasolina, pela troca de caixa DSG. Portanto, isto canhão era de certeza. E digo, era porquê? Porque se a gente ouvir a notícia até ao fim, eles nunca falaram que caçaram a viatura. Por isso, a viatura poderia ser furtada, e ser alguém que não parou por excesso de velocidade e porque a carrinha também não era dele, ou alguém que viu ali uma oportunidade e para aí que já que pegas que não é correto, não é correto, não é correto, não façam isso, mas aconteceu, aconteceu e a gente estamos aqui a, a relatar o sucedido. Depois, aqui de eu lá pôr no play, os seus agentes correm para o seu carro descaracterizado, dou aqui uma corridinha e aqui temos, aqui temos que pôr na pausa novamente, aqui o seu condutor, com todo o respeito, tenta arrancar duas vezes com o travão de mão puxado. O, o Audi da Brigada faz, ui, ui, duas vezes, aquela ela chega atrás, era só destravar, tinha que se destravar, pá, às vezes acontece, já me aconteceu, aconteceu a vocês certamente, às vezes a gente quer arrancar com o carro travado, acontece ele dá-lhe aqui dois, uma e duas, e agora é que arranca. Mas quando arranca, cortam. Toma! Ganda Drift! Vai buscar. Olha outra vez. Tarus! Hã? Domina ou domina? Toma, sai aqui parado. Tumba uma traseirada logo ali à Tokyo Drift. Portanto, este carro descaracterizado a tração traseira não é, que não há carros deste de tração traseira portanto, o que é que era? era um 4 portanto, este carrinho da brigada também, já arrancou foi tarde já com o outro, que, que, que a lambra que lhe deu logo aqui ao arranque não esquece, já não o apanharam independentemente, volto a repetir independentemente do, do soragente ter aqui arrancado com muita classe sem pé na chapa, nunca levantou o pé sem para dar gás, porque vê-se o sair por o escape que é uma coisa que me preocupa. Isto é um carro a gasolina e não é suposto fazer fumo nenhum pelo escape. Vê-se aqui, se vocês estiverem com atenção, vê-se aqui é um fuminho. Olha aqui o fuminho. Me preocupa aqui duas coisas. Ele já está a fumar? Um carro destes a fumar por escape? Isto não é suposto ter ali os catalisadores todos a funcionar e não sair esta fumaça. Era. Será que o turbo já está com alguma passagem? Pode ser. Ou será que é o que mais me custa? Que os homens tinham o carro desligado ali. Há horas, o carro estava frio, o óleozinho cá em baixo toda se sente, e eles deram à chave e saíram com uma primeira a cortar. <risos> isso é que pode ter sido! E depois, quando o carro começou a puxar, até começou a sair o óleozinho por escape. Epá, não sei se foi isso, mas se foi isso, já me a cortar o coração. Depois, seguindo aqui pela notícia, pronto, eles uh, é falam do que o homem fugiu e tal, e nunca e nunca mais o agarraram. Pelo menos até à data que eu estou a fazer este vídeo. Não houve update da notícia, portanto, eu acho que ele não foi agarrado, não se sabe ainda, uh, certamente agora, com a matrícula, eles conseguem saber se era uma carrinha roubada, se era o condutor e tal, não sei como é que se vai proceder uh, à continuação do assunto, o que é certo é que <coughs> o homem deu fuga. E a notícia chama-se aqui tentativa de atropelamento. Eu acho que aqui é um bocadinho clickbait. Porque, se vocês forem ver bem, o homem pôs-se em fuga, pôs em fuga, e os agentes é que correram em direção à viatura. Portanto, não estou a dizer que ele fez bem a fugir. Fez muito mal e devia ser castigado, jovem. Mas, o te... é um pouco clickbait o título da notícia. Tentativa de atropelamento. Isto foi uma tentativa e... Conseguiu? De fuga, não me parece que seja, que seja de atropelamento. Eu acho que isto aqui foi para criar aqui um bocado hype na notícia. Não me parece que seja uma tentativa de atropelamento e fuga. Foi só de fuga. Os seus agentes é que tentaram interceptar ali uh, a viatura, mas não foi uma tentativa de, de atropelamento, porque eles nem perto estavam do carro. O carro, eles a correram e o carro uix, deu gajo não, para mim, na minha ótica, e pela filmagem, o ângulo que estava, que está aqui. Não me parece que seja uma tentativa de atropelamento. Mas malta, agora quero saber a vossa opinião. Deixem nos comentários, vou deixar aqui a notícia a correr. Deixem nos comentários o que é que vocês uh, acharam desta fuga. É muito melhor me deixar aqui a correr. Pois ainda... Só até o só até, ao drift, só até ao drift. Olha aqui o penalti do Trevão de Mão. Toma uma, toma duas, e depois lá sai. E depois toma o drift. É. Diga-me nos comentários o que é que vocês acharam deste, deste vídeo. Uh, desta fuga, se foi fuga à autoridade, se foi tentativa de, de atropelamento. Uh, se vocês acham que isso se deve fazer, eu acho que isto não se deve fazer, mas agora quero saber a vossa opinião nos comentários. E já sabem também, nos comentários deixem-me um próximo da BR queiram que eu aborde. Pá, espero que não seja mais uma fuga, Hã? que isto não se faz. Atenção! Fete adonção, Jean-Pierre! <risos> uh, na descrição também vai estar as minhas redes sociais. Todas as minhas plataformas, Instagram, Facebook, essas coisas todas, passem por lá, deixem o like e ah, comentem. Agora eu quero é saber é o que é que se passou, o que é que se passou aqui. Digam-me vocês o que é que se passou aqui. Vai volta, fiquem bem, um grande abraço e um grande agá.